Episódio 8, o áudio. O som é um dos elementos mais importantes no vídeo. Nunca te esqueças disto. Sim, lembra-te que o som ajuda a intensificar a mensagem da tua história. Só imagina, por exemplo, uma lata a abrir. Sim. Ou um comboio a passar. Ou ter um local cheio de gente. Sim, o som certamente vai ajudar a intensificar a tua história. É por isso importante garantires as melhores condições de captura de algo da tua cena. Como, por exemplo, minimizar o ruído de fundo. É importante fazer as tuas gravações em interiores, onde podes fechar as portas e as janelas. Por fim, não te esqueças que nem todas as pessoas têm acesso à informação visual e auditiva em simultâneo. Sim, por exemplo, uma pessoa cega apenas conseguirá ouvir a minha voz. E uma pessoa surda apenas terá acesso à informação visual. E por isso é extremamente importante que garantas a melhor qualidade, quer no teu áudio e quer no teu vídeo. O que é que falta? Uhum. Eu acho que agora já só falta editar. Estás a fazer? Não sei.